Olá, meu nome é Rafael Saldanha. Nesse módulo de saúde, nós vamos ter uma introdução aos dados de Covid-19 e ao projeto Monitora Covid-19, da Fiocruz. Nessa aula, nós vamos ver um pouco sobre a Fundação Oswaldo Cruz e o si vamos navegar no projeto Monitório Covid e também aprender a baixar dados do projeto. A Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, é uma instituição de pesquisa vinculada ao Ministério da Saúde. Seu objetivo é contribuir para a promoção da saúde e qualidade de vida da população. Ele vai muito além de vacinas e medicamentos. O ICIT, Instituto de Comunicação e Informação de Saúde, visa promover o acesso livre à informação. Ele reconhece a comunicação como um direito intrinsecamente ligado à saúde e como um campo interdisciplinar de conhecimento. O projeto Monitora COVID-19 é ligado ao Laboratório de Informação de Saúde, do SICT. Ele visa reunir diversos tipos de dados sobre a pandemia para o Brasil e outros países. E a gente visa ir além de dados de casos e óbitos, e abranger dados sobre mobilidade urbana, leis, decretos, relatos de sintomas, notificações da gripe. E ele pode ser acessado no seguinte endereço, bigdata-covid19.icct.fiocruz.br. Essa é a aba inicial do projeto onde temos um painel Brasil com dados atualizados sobre casos e óbitos para os estados. Essa aba é atualizada diariamente, na verdade todos os dados do projeto são atualizados diariamente. Nessa aba nós temos o dado mais recente disponível sobre a quantidade de casos acumulados, óbitos acumulados, casos novos e óbitos novos para cada estado brasileiro, tanto como um total de casos e óbitos. Na aba casos diários e também casos acumulados, nós temos gráficos sobre a incidência e a quantidade de casos óbvios acumulados para estados, municípios brasileiros e também países, onde é possível observar a curva epidêmica e ter uma ideia do crescimento e desempenho da, da pandemia no Brasil e também em países e municípios. SRAG engloba casos de COVID, mas também casos mais abrangentes, não diagnosticados ou diagnósticos diversos sobre síndromes respiratórios agudas graves, gripes, que podem ser COVID ou não. Na Sintomas, nós demos dados do Facebook. O Facebook apresenta para os seus usuários uma pesquisa, onde os seus usuários são convidados a responder e relatar a existência de alguns sintomas que podem ser associados ao COVID-19. Com isso, nós temos uma ideia da prevalência da doença, de uma provável prevalência da doença no Brasil e também nos Estados. Na aba de duplicação de casos e óbitos, nós temos uma ideia sobre a velocidade da pandemia, observando a quantidade de dias necessários para a duplicação de casos ou de óbitos. Quantos dias foi necessário para se duplicar a quantidade de casos, por exemplo, no Brasil? e em outros países, isso dá uma ideia da velocidade de expansão da pandemia. Na Abafador de Crescimento, nós temos gráficos que permitem fazer simulações sobre o desempenho dos países, estados ou municípios e de forma comparativa. Nós podemos simular, por exemplo, quantos casos nós teríamos no Brasil se o Brasil tivesse o mesmo fator de crescimento que a Itália, por exemplo. Na mapa Brasil, nós temos um mapa apresentando a quantidade de casos e óbitos por um município brasileiro, onde o tamanho de cada ponto reflete a quantidade de casos ou óbvios. E esse mapa, ele é atualizado diariamente, então é possível criar um filme da pandemia no Brasil, observando a sua interiorização. Nessa aba também temos um gráfico que fala sobre o percentual de municípios segundo o tamanho de população, o que mostra como que a epidemia foi se alastrando nos municípios brasileiros começando em municípios maiores e atingindo agora municípios menores. Na aba Medidas de Combate, nós temos gráficos que mostram a densidade de congestionamentos no Waze, o percentual de uso de transporte público através de dados Muvit, também a circulação de pessoas com dados do Google. E também sobre esses gráficos, nós temos a publicação de leis e decretos para cada estado no Brasil. Então é possível ter uma ideia do efeito do impacto dessas leis e decretos na circulação das pessoas. Por exemplo, nesse primeiro gráfico, nós temos uns decretos que provavelmente impactaram na, na circulação de pessoas em carros, diminuindo muito a quantidade de congestionamento. Ainda que agora, no final, nós já observamos um leve aumento nessa quantidade de congestionamento. Na aba população em risco, nós temos dados da PNS, Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE em parceria com a Fiocruz. Nessa pesquisa, nós conseguimos ter uma ideia da quantidade de pessoas, o percentual de pessoas em risco, segundo o perfil da doença da Covid-19. Nós temos, então, uma, o percentual de pessoas idosas e também o percentual de pessoas com doenças crônicas, que então, dá uma ideia da população em risco para a doença em cada estado brasileiro. Esse gráfico, chamado de tempos epidêmicos, é uma linha do tempo para casos ou óbitos de Covid nos estados brasileiros, onde cada quadrado mostra a intensidade da quantidade de casos novos ou óbitos novos para o estado. Então, o quadrado vermelho mais intenso mostra a semana epidemiológica mais intensa, mais grave para cada estado. Nós podemos ver para o Rio de Janeiro, por exemplo, que a semana epidemiológica pior foi a 30, o que depois disso nós temos um decréscimo na quantidade de casos novos. E depois, na, na última semana disponível nesse gráfico, nós temos novamente um aumento da, da quantidade de casos é interessante ver esse gráfico, não só por estados, mas também por municípios. Porque quando a gente olha o estado como um todo, a gente acaba diluindo capital, interior, cidades menores, cidades maiores. Olhando por município, a gente consegue ter uma ideia melhor do comportamento da, da pandemia em diferentes municípios, regiões metropolitanas, municípios menores, permitindo uma comparação mais refinada. Na notas Técnicas, nós apresentamos estudos, relatórios, sobre os dados disponíveis no projeto monitora a Covid-19. Então, cada nota técnica dessa reflete uma aba do projeto, ou mais de uma aba, explicando a situação da pandemia, segundo esses dados, para a data de publicação. Resumindo, existem diversas fontes de informação sobre a pandemia de Covid-19. Essas fontes retratam diferentes aspectos da pandemia, o estado de saúde dos pacientes e até o desempenho do sistema de saúde. Esses dados podem ser acessados e visualizados de diferentes formas, permitindo diversas comparações. Em cada gráfico do projeto, na parte superior direita, nós temos uma, um botão onde é possível baixar os dados do projeto, em formato CSV ou XLS Excel. Dessa forma, é possível acessar os dados do projeto, conforme você está vendo no gráfico, baixar para o seu computador e trabalhar eles de formas diferentes. Caso tenham necessidade também de dados específicos que o projeto já contempla, mas de um formato diferente, vocês também podem estar em contato conosco. <SILENCIO>